Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, recebi um desafio do Rafael em pigmentar com a técnica pixel essa bexiga já que a gente precisa de muita leveza na mão ele duvidou que eu consigo e aí isso acabou virando um desafio aqui dentro da clínica e eu quero depois de fazer pra vocês verem conseguindo ou não ficar um minuto pigmentando essa bexiga eu quero lançar esse desafio para minha filha Mariana Savoy, a minha amiga Eliana Giareta e o meu amigo Thiago Rodrigues. Então, façam o seu desafio e desafiem mais três pessoas que vocês querem ver fazendo essa técnica. Olha, gente, tem que ser dermógrafo, agulha de uma ponta, pigmento e vamos começar. Marcando no relógio. Eu vou colocar a minha máscara porque eu morro de medo de bexiga explodindo. Então, se explodir, não pega na minha cara. E vamos lá. Óculos, porque sou cega, preciso ver a agulha. Então, aqui. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dá pra ver aí, produção? Opa! Alguém marca o tempo, por favor? Porque não pode parar, tá? Vai e volta, vai e volta. E o pixel acontecendo. Estoura não, bexiga, que eu me cago. Uma dica aí, tá? Mantenham sempre a 90 graus, porque se ela inflanar... Já estourei uma hoje. Tá? Não fiquem com medo, não. Mas não é pra sacanear, hein, gente? É pra ficar um minuto aí e se estourar, tá valendo do mesmo jeito. Quem sabe você é marcado de novo num desafio de uma próxima pessoa. Que eu posso devolver, né, o desafio. Eu tô suando que nem bica de medo dessa bexiga estourar. Não deu um minuto ainda não, produção? Deus. Posso parar? Pode. Então é esse desafio lançado. Quero ver quem vai ser o próximo a estourar a bexiga. Mariana Savoy? Eliana Giareta ou Tiagão Rodrigues? Beijo, quero ver vocês, hein! Porque eu já tô suando, ó. Tá. Eu, me, dá um calorão em mim, eu odeio. Credo, é tipo trauma. Eu posso tentar? É. Tentar o quê? Fazer. Você não sabe, você tem mão muito pesada. Vamos ver, olha. Ô, põe 90 graus, senão vai estourar essa bexiga. 90! Isso aqui não é 90? Isso é. Tá bom, já, Murilo. Eu odeio bichinha! Eu odeio. É verdade. Eu odeio.